Agora, esse aqui foi um presente que eu, que eu ganhei. Primeiro que é de uma pessoa que eu adoro, que é o Sidney Oliveira. Sim. Que é uma pessoa que eu acho um exemplo. Vocês são parceiros há muitos anos, a gente né? É parceiros há muitos é. anos. E eu acho que o que me admira mais no Sidney é que ele vem de uma origem muito humilde. As pessoas muitas vezes não sabem. O Sidney vem de uma família muito pobrezinha. E que ele conquistou esse império que ele tem hoje trabalhando de sol a sol. E isso ele faz até hoje. E ele, ele viajou pra, pra Roma, o Vaticano, e aí o João, João nosso querido, João, João, que João? <risos> o João Ferreira, Ah, sim, sim, trabalho, João, assim. sim, grandão. O João claro. não me Assiste me mandou uma mensagem e disse que tá lá do Vaticano, não lembrou de você. Eu falei, ah, que legal, obrigado. Quando ele chegou, ele me trouxe esse texto. Gente, eu não sou católica fervorosa. ah E mesmo. ele falou assim, Lindo, hein? Ele manda pra Kátia esse texto que foi abençoado pelo Papa. Olha, me arrepi. Eu falei, gente, que lindo. Eu acho assim, não é pelo valor dele quanto custou. A pessoa está num outro lugar, num outro contexto, lembra de você. Compra um negócio, pede pro Papa abençoar, você fala, cara, é, é. consideração. É, né? consideração. É. é assim, não importa se é um texto, se é um guardanapo, a pessoa lembrou de você do outro lado. Não uhum. podia estar pensando tanta gente, tanta coisa. você deu o trabalho de ir lá, de comprar, de escolher, de né? Ah, eu vou levar. E ele teve uma reunião com o Papa, e ele pediu para um o Papa abençoar. Eu falei, cara, eu nunca tiverei para Papa. E onde é que você guarda? Na caixinha? Eu guardo na caixinha. Mas onde você guarda? Eu guardo numa gaveta trancada no meu guarda-roupa, que ninguém tem a chave, que só eu pego. Tá. Eu, você, você sente uma coisa de proteção nele, assim? Então, eu acredito é especial, nessas né? coisas. É especial, né? Pelo carinho que ele teve, pela lembrança Eu acredito muito em energia Sim. Não sei se você acredita Sim. Eu acho que a gente Tudo na vida é uma energia E a gente emana essa energia E eu acho que você pode estar num objeto com a energia Você pode estar na lembrança E eu acho que com isso, uniu tudo isso para mim uhum. Então, e levar Eu vou levar até o papo Eu vou estar com uma sacola gigante enquanto eu levar o papo eu pra mim. Pode pegar, tem ah. gente eu não gosto que não gosta que tem. É. Real, ah, não tem isso, não. Supesticiosa. <risos> é A Simone é Guilhermes me deu entrevista à atriz e ela tinha. Ela achou criança um trevo de quatro folhas. Eu falei, ai, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Deixa eu, ver. eu não tenho isso. Que que é louco, né? Tem gente que tem. Não pode amolar a cabeça, não pega na sociedade. Não sal, a história do sal, que não pode encostar no sal na mesa. Ah, já eu viu isso? Tudo. Ah, eu, eu também. Negócio, muito, ah, bonito, é lindo. muito bonito, é muito bonito. Ela é muito bonita. E a pessoa lembrar de você? Só isso aqui tem é um nome, musical. mas eu não lembro qual é. Essas, essas bolinhas, elas têm um nome. Ah, tem pai nosso, Maria, quando você tem que rezar, você tem junto, você separada? É Linda. Pai. Linda, né? E o papai é tudo de bom. Então você não é religiosa? Não. Não. Eu sou espiritualista. Eu acredito, minha crença particular, né? Que todas as religiões podem ter alguma coisa que vai te ajudar. E Sim. eu pego um pouco de cada religião. Eu acredito em encarnação, então eu sou um pouco espírita. Ah, eu quero acreditar. É. Eu, eu, eu, eu Eu acho que tudo é possível, porque é. quem somos nós para determinar isso é, isso não é? Quem é você? Assim né? sabe, né? é, eu eu que tem que acredita, É, o que a gente, gente a sabe? A gente é um ser especial, você só tem você a gente, acredita? Né? Eu acredito. É. Eu vi aquele filme O Contato, que era com a Jodie Foster, e ela, quando criança, no filme, pergunta ao pai que adorava, tinha um rádio amador para ver se ouvia alguma coisa, Olhando para as estrelas, um dia ela pergunta, criança, pro pai: só temos nós aqui, né? Aquela infinidade de estrelas, <risos> aquele céu maravilhoso. Ele fala assim: olha, não, não sei dizer, mas uma coisa é certa: seria um grande desperdício de espaço. E outro. E eu achei isso sensacional, é. porque é infinito, né? é infinito. A gente é tão superior assim que você quer só você estar é. no universo? É. Hello. Mas man. você já viu não? De nada. Não, também não. Mas também bem que eu queria ver. Também. Eu ia sair ah, perguntando tanta é. Então você é? vem. Deixa eu ver para a mão. Deixa eu ver como você faz. É ah, Perguntar não sei se eu ia não. acho ah, eu ia. Eu falei, eu tá bem, que Eu ia. Vai, que a gente não